Cinco dicas de exercício para ajudar você a emagrecer e ainda treinar as suas pernas. Primeira dica: você vai ficar com os pés paralelos à largura do quadril e vai dar um passo à frente. Vai descer a perna de trás, voltar à posição inicial. Mudou. Vai descer a perna de trás e volta à posição inicial. Segunda dica para você poder conseguir resultados reais: vai ficar. Da seguinte forma, pés paralelos, assim como estou, vai elevar os braços, flexionar a perna. Elevou os braços, flexionou as pernas. Fez somente esse movimento. Vou ficar enviesado para você ter uma visualização melhor. Elevou. Elevou flexionou. Elevou, flexionou. Só esse movimento, pelo máximo de tempo que você puder, você já vai ter resultados maravilhosos. Vamos ao terceiro. A terceira dica para te ajudar a emagrecer. Você vai ficar na posição de prancha abdominal, que é essa posição aqui. E você vai fazer o seguinte, abrir as pernas, fechar. Abrir, fechar, abrir, fechar, abrir, fechar. Esse exercício, ele é matador. Você vai conseguir realmente Dá aquela secada E vamos à última dica dessa lista A última dica envolve você fazer Esse tipo de treinamento Preste atenção Vai abrir suas pernas dessa forma E vai dar um chute para o lado esquerdo Com a perna direita Assim, ó, chutou, volta Agora com a perna esquerda para o lado direito, chutou, volta, chutou, chutou, chutou e chutou. Professor, eu senti isso tudo aqui repuxar. É isso que eu queria que você falasse para mim. Então vai lá nos comentários e coloca se você realmente sentiu nesse treinamento as suas pernas. Até nosso próximo vídeo. Fui!